De um relacionamento sério Porque já estou vindo De um bem complicado Esse lance de amar Por enquanto eu não quero O meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer Que a gente não fique Em uma balada No fim de semana Depois de uns beijos e doses de whisky A gente se entregue e acabe na cama é porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso, tente entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Pra depois se amar, ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso futuro e se vai ser pra sempre, eu só passageiro Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois se amar O tempo é quem vai dizer nosso futuro. Se vai ser pra sempre, eu vou.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 A gente se encontra pra depois se amar This is awesome.